Estamos na Semana Digital 360, em Maputo, Moçambique. Estamos no Cinema Luz ao Mundo. vê a classe Cinema Luz ao Mundo. Aliás, temos aqui também um cartaz. Está aqui o cartaz da Semana Digital, que não deixa de enganar. Uh, hoje é o tema é Google Marketing. Já vimos estratégia digital, já vimos Facebook e redes sociais. Como é que está a correr esta semana? Em que, em que modo é que tem sido interessante para vocês? Bastante é é interessante, não só para validar conhecimentos, mas para há ah, alguns na né, desta parte da palavra etc. É muito importante um o um e até a de interação com uhum. No seu caso, já já é uma pessoa com muitos conhecimentos na área, trabalha numa, agência, numa grande agência digital aqui em Moçambique, e eu penso que será maior mesmo, não é? Talvez uh, Não só em Moçambique, mas trabalham com muitos países, no continente africano e fora do continente. Uh, mas, de qualquer modo, foi uma forma de, se calhar, ver algumas atualizações e, outros, e outras visões da área então, digital. Estou a é, uhum. uh, confirmar algumas algoritmicas, como falávamos ontem também. Há conceitos e há boas práticas, depois há que conseguem obter e no mercado. E há algumas dicas interessantes, aqueles santos que são interessantes. Como, como é, como é, Exatamente. Uh, e grátis, é? é? sempre um é, como é, como é, como é uhum. a minha pergunta. É. No seu caso, é o ginásio, o ginásio InMotion, está a tu fazer publicidade em que fez uma questão interessante há bocadinho, que foi como aparecer no Google o mapa, a ligação, a geolocalização, como fazer isso e como atualizar essa informação. Já vi que é uma pessoa que está, faz perguntas muito específicas, muito cirúrgicas, portanto vê uma questão e coloca aquela questão para se posicionar. Como é que está a correr esta semana digital? Esta semana está a ser muito interessante. A nível pessoal estou a aprender alguns conteúdos, já tinha... Densa, mas uh, está a ser muito produtiva. Esta interação também, esta troca de ideias, uhum. uh, também faz com que os conhecimentos uh, possam ser aplicados da melhor, da melhor forma possível. Ok.